Uma boa tarde a todos, sou Maurício Mococa, hoje nós vamos falar um pouco das varionicas. É Esse modelo que a gente tem feito agora Que é o modelo 2 Então elas é... Uma distância aqui entre 33 cm os contrapesos de vareta Das duas e também elas é construída tudo de um material só que é um material sólido é todo latão então o que é importante para das varetas para a radiestesia você caçar elas com comando de voz é ela ser construída toda em latão ou toda em cobre então um dos dois material ela pode ser feito aqui nós temos a a câmera dela que aqui é onde você pode pôr o testemunho e também a gente vai fazer uma demonstração aqui com essa pedra essa pedra ela contém prata então eu vou fazer uns testes aqui com ela o pessoal ver o pessoal também aprender ter alguma noção também de no lugar que tem prata e os possíveis material que pode ter junto com essa prata então, nós vamos fazer uma demonstração é, Nós vamos usar aqui uma tabela aqui porque não lembra todo o material que tem que Dá uma... E, geralmente a primeira pergunta que a gente faz no local que a gente chega Quando você cai num, numa área com muita energia Nós lei chamamos de manchão, outros chama de área de conflito que é uma parte assim que você tá, por exemplo, quando você pede dar um comando, ela cai dentro de uma parte grande, é assim, uma parte maior, então, a... por exemplo, a vez que você dá um comando para ela, um veio de ouro, ela vai te jogar você dentro de uma área de conflito, essa área de conflito nós chamamos de uma área grande, que ela anda cruzada dentro dessa área, e ela vai toda cruzada dentro da área, nós chamamos de manchão, que é uma língua mais fácil. Mas é uma área de energia, com muita energia, porque tem muitos minérios naquela área. Agora naquela área não tem veio de água. Da onde está essa, essa área de conflito? Porque é o conflito de minério, das energias. Então a água não está nessa área. A água está do lado de fora esse outro aí eu tenho feito uns vídeos aí também sobre o de água mas hoje também não é o objetivo nosso, nosso objetivo hoje é mostrar que quando você cai, por exemplo, no machão que tem prata o que, que você vai fazer as perguntas é, por exemplo se você achou uma pedra que você suspeita que ela tem prata, tem urânio tem essas coisas então você faz as perguntas para a vareta na então, vareta vai vare onde? É, tem ouro Nessa pedra, você cruza Se não tiver ouro, você não cruza Se tiver ouro, ela vai cruzar Se não tiver, ela não vai cruzar Ela vai passar direto Então, aconteceu Ela passou direto porque não tem ouro mesmo. Agora, nós vamos fazer outra pergunta Que é a segunda vale Antio, tem prata Nessa pedra Se tiver, você cruza Se não tiver, você não cruza ela cruzou, por quê? Porque tem prata é, Então a prata está presente nela Agora nós vamos fazer a outra, outra pergunta Variônica. Tem cobre nessa pedra? Se tiver você cruza Se não tiver você não cruza Não tem cobre Então ela não cruzou porque não tem cobre Agora vamos fazer a outra pergunta Vai onda, Tem zinco nessa pedra? Se tiver zinco você cruza Se não tiver você não cruza Ela cruzou porque tem zinco Então nós já sabemos que tem zinco E tem prata Agora nós vamos a outra pergunta Vai onda, Tem a cantita nessa pedra? Se tiver você cruza Se não tiver você não cruza então, se tiver a cantita, ela vai cruzar. Ela cruzou porque tem a cantita. Então, nós sabemos que a cantita tem. Então, vamos fazer a outra pergunta agora: Que é a, que é a argentita. Marilonga, tem argentita nessa pedra? Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Ela cruzou porque tem argentita nela que a argentina faz parte do mineral que está na prata agora nós vamos fazer a pergunta da seragilita Marionica, você tem seragilita nessa, nessa pedra? se tiver você cruza, se não tiver você não cruza a seragilita também tem, também faz parte junto com a prata agora vamos fazer a pergunta da pilagilita Mariona, você tem pilagilita nessa pedra? Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Então, ela não cruzou, não tem a piragiri. Clarionica, tem polibasita? A polibasita também é um mineral que anda é junto com a prata. Tem polibasita nessa pedra? Se tiver, você cruza. Se tiver, você não cruza. Então, a polibasita Tem que a polebazita é o pó, é um pó que anda junto com a prata. E agora a última pergunta dela. Que é a silvanita. Também é outro mineral que anda junto também com a prata. Tem a silvanita nessa pedra? Se tiver você um cruza, se tiver não cruza. A silvanita tem. Então aqui nós então não tem um ouro, não tem o um chumbo e não tem o cobre nesse material aqui aqui dá para você ver que ela está espelhada, ela está cheia de prata o peso dela que ela é pesada e as pessoas quando vê essas pedras pode confundir com maracaxeta, pensando que é maracaxeta. não é maracacheta. maracaxeta é levinha ele é da folhada mas da levinha já a prata ela é pesada e tem mais de 40% aqui de concentrado de prata nessa pesa. E, e o zinco aqui já dá uns 10% também de concentrado nela. Então é muito importante esse vídeo aí. O pessoal, por exemplo, às vezes caem no manchão, não tem ouro, mas tem outros material pode ter prata, cobre, chumbo. Mas também lembrar o pessoal que muitas vezes o ouro também anda junto aqui, anda junto com a prata Há muitos lugares aí que tem mineração Eles tiram o ouro, a prata, o chumbo Tem lugar que tem uns quatro, é ouro, prata, chumbo e cobra e o zinco. Agora essas outras aí que é a ceregerita, piragirita, olibacita, sirvanita e a cantita, isso aí são é natural do lugar que tem prata. O lugar que tem prata geralmente tem ouro e há outros lugares também tem ouro, também que tem uma parte desses outros também. Então é muito importante porque às vezes o cara cai num, num manchão, ele cai num, numa área de conflito e ele não sabe o que, que tem dentro daquela área, então é importante o cara saber fazer as perguntas porque fez as perguntas que ele vai descobrir o que tem eu fiz um vídeo lá de uma área no lugar que eu encontrei lá que tem em prata eu não terminei a pesquisa lá vou terminar agora domingo e, e vou terminar as pesquisas lá e ver mais o que, que tem lá e fazer também o um vídeo para o pessoal ver também agora esse vídeo hoje eu resolvi fazer porque esse é, aqui é parte do mineral que veio de lá Então praticamente eu quero fazer na área mesmo Que o pessoal ver a área aqui, é o manchão, ver como é que é a área certinho O pessoal tem uma ideia, porque assim que eles estiverem caçando ouro ou alguma outra coisa Eles caem dentro daquela área Eles sabem mais o que tem lá dentro Às vezes o cara dá um comando, por exemplo, tem ouro Não tem ouro, ele vai embora Mas ele não fica sabendo o que mais tem lá dentro que nem o dia que eu descobri lá, que o é um local lá onde tem prata e é, eu mesmo não esperava que lá tinha prata e eu dei o comando para ouro eu falei, não tem ouro, não tem ferro o que será que tem aqui? aí que eu fui descobrir, que era aí que eu dei o quarto comando para prata aí que eu bati na prata mas também eu descobri logo que não tinha ouro junto com essa prata e lembrar o pessoal aí que se tiver interesse aí na, na, nas variônicas, a descrição está embaixo do vídeo. E também lembrar o pessoal aí que as o comando de voz, é o seguinte: é teu cérebro que emite o comando para as varas. Teu cérebro emite a radiação, vem até as varas, depois que você emite o comando para elas, que é o que elas vão fazer. A energia desce do teu cérebro pelas mãos e é emitido pelas varas, as varas é um instrumento do teu cérebro, da, da energia do teu cérebro, então não é que as varas é mágica não, é teu cérebro que emite a energia para elas caçar o que você quer caçar, e tem muita gente aí confundindo pensando que as varas é mágica, não é vara mágica. É apenas um material que combina com a energia do teu cérebro. Agora, não é qualquer material que combina com a energia do teu cérebro. Ele tem que ser um material único. Ou só latão ou só cobre. Então não tem outro termo. Não tem rolamento. Os rolamentos. Rolamento é tudo o mesmo material. Aqui que você pega aqui, ó. O rolamento é tudo o mesmo o material. É tudo amarelo nada de ferro aqui, não tem nada contaminando ela. Então ah, isso é muito importante. Quem for fazer, faça só de latão ou faça só de cobre. Vai ficar um equipamento muito bom. Outra coisa, as varas não são mágicas As varas apenas, elas recebem energia do teu cérebro que é comandado para elas, delas elas, elas vai procurar o que você tá comandando para elas e outra existe gente que não precisa delas para usar a anestesia para caçar o cara caça simplesmente ou ele põe na palma da mão no chão ou ele joelho no chão ele sente a radiação que vem debaixo do chão a energia que vem agora quem não tem a habilidade de caçar celas varas precisa das varas para aumentar é a energia aí essa energia aumentada através delas elas vai em índico local em índico local cruza em cima do local então não é vara mágica não. elas não fazem nada sozinha elas dependem do cérebro nosso da energia que nós temos captado da energia que nós temos no cérebro para caçar com elas e isso é importante porque muita gente aí está achando que as varas é mágica eu nunca vi ninguém falar com as varas nós falamos para ela, elas, para elas caçarem o que não é quer caçar, mas transmite a energia do nosso cérebro para elas. É simplesmente isso. E é uma técnica que no, Peru foi, no já foi usada no Peru há 9 mil anos antes de Cristo. E em outros lugares, 6 mil anos antes. Então é uma técnica muito antiga. Só que ela é válida até hoje muitos minérios para o mundo inteiro foi descoberto com elas e muita coisa foi descoberta com elas Agora nós vamos dar uma... Lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar o like, para que o canal possa crescer e o pessoal vai fazer os comentários aí só que ele lembrou o pessoal pode não fazer comentário muito bobo não porque tem pessoal que não tem conhecimento às vezes faz uns comentários meio meio chato não é que eu acho ruim porque logo que o cara faz o comentário você já dá para saber que ele não tem assim um estudo maior e o Variônica não importa se a pessoa tem estudo ou não tem estudo a energia está no cérebro de qualquer um tudo que passa no guardaí, toda a energia que tem embaixo do chão, de água, de minério, passa pelo nosso cérebro. É só saber usar. E leva o pessoal que tiver interesse, a descrição está aí embaixo do vídeo. O pessoal que não quiser adquirir esse produto, pode tentar fazer. Só que eu adianto que não é muito fácil de fazer. Precisa de um certo maquinário para fazer e o pessoal que não quiser fazer quiser adquirir o nosso aí a descrição está embaixo do vídeo e vamos ao próximo vídeo